Of beans, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético Internacional. E ela é usada para você falar que alguém é cheio de energia, que tem muita disposição. A aplicação é uma frase. We were young and full of beans. Ah, e antes desse vídeo terminar, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, já deixe seu joinha marotinho aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, um conteúdo bacana, ele vai te informar falando, opa, o Ronera lançou um vídeo novo, vai lá conferir no canal. E assim você garante que você não vai perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhuma aula, que eu trouxer para te ajudar a aprender inglês muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E aproveita também dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito de inglês, Fala o meu e-book Estratégias para Falar Inglês, para você poder destravar o seu inglês e finalmente conseguir falar inglês de uma forma tranquila, de uma forma simples e fácil. So that's it, guys. See you. Bye bye.